Mais um vídeo no canal Apostador Recreativo. Nesse vídeo aqui eu falarei sobre uma free bet que é oferecida na casa de aposta BetMais. No vídeo anterior, intitulado último vídeo do canal, eu falei que não iria postar mais vídeos neste canal aqui, porque eu estou com dois avisos e mais um aviso, é, o canal é deletado. Porém, eu acredito que encontrei qual era o problema. Aliás, qual é o problema? É, em todos os avisos que eu recebi... Algumas diretrizes e termos diziam que eu estava vendendo produtos através de link na descrição, o que não é verdade. Eu sempre coloco links das casas de apostas das quais eu falo, mas o YouTube, não sei por que, entendeu que isso era venda e não é venda. Então eu resolvi tirar todos os links das descrições e a partir de agora os próximos vídeos não terão links nas descrições, a não ser que seja link do meu próprio site eu não tenho certeza se o problema realmente é este, dos links na descrição, e eu acredito que seja isso. Retirei o link, os links das descrições e vamos ver se é isso mesmo. Se não for, infelizmente receberei outro strike, mas não tem problema, já tem aí o link do, do outro canal caso aconteça isso. Então, seguindo em frente aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre uma FreeBet da Betmais, que é esta casa aqui. A Betmais eu já falei dela aqui no, no meu canal, acredito que em dois vídeos. E no primeiro vídeo eu falava sobre quando ela é, oferecia uma FreeBet quando você abriu uma conta. Na verdade não era uma FreeBet, era saldo de apenas R$10,00 sem depósito nenhum quando você abrir a sua conta por isso que eu divulguei ela aqui muitas pessoas se cadastravam para pegar esse bônus gratuito como eu já apresentei aqui de várias casas mas infelizmente não tem mais essa esse saldo de 10 reais gratuitamente sem depósito mas voltando a apostar aqui na BetMais. eu encontrei aqui um bônus que havia passado desapercebido por mim esse bônus é exatamente este aqui você encontra na parte de promoções da BetMais o nome do bônus é redes sociais freebet. Aqui continuam os outros bônus, menos este que eu citei dos, do, de R$10,00 na sua conta quando abrir uma conta no BetMais, não existe mais. Existem outros aqui, os que sempre houve, que é 100% de bônus, no seu primeiro depósito até R$300,00. E no segundo depósito também 100% até R$300,00, só que no segundo é uma freebet, né tem que se atentar a isso. Então aqui, é, nesse bônus que eu vou falar, você ganha... É uma freebet é de no máximo 100 reais. E como faz para conseguir essa freebet? É bem simples, você tem que é, fazer uma aposta aqui na bet mais Aqui não diz qual o valor, qual a odds da aposta, basta fazer a aposta. É, o valor que você vai fazer é o valor que você quiser, mas o máximo que você vai ganhar da freebet é 100 reais. É, esse, esse free, essa freebet aqui é boa para quem já aposta na bet mais ela tem A BetMais eu costumo apostar nela, tem boas odds, tem bom número de mercados de, de esportes E dentro desses esportes tem vários mercados Ela aceita cadastrar em reais a sua conta é, Então vamos lá, como faz para ganhar essa FreeBet aqui você, Aqui já está tudo descrito, mas eu vou falar mesmo assim Você primeiramente vai precisar fazer sua aposta Que eu no caso aposto em reais o máximo para já ganhar o máximo faz sua aposta que não diz a odds, então, creio que qualquer odds, né? Então, é... então o que precisa fazer para ganhar essa freebet? Você faz a sua aposta no valor que quiser, né? Eu aposto o máximo 100 reais para receber o valor máximo da freebet, 100 reais. Você vai fazer a sua aposta no valor que você quiser e você vai compartilhar a sua aposta na sua... em duas redes sociais, no Instagram e no twitter e além disso também você vai compartilhar é, no seu perfil nessas duas redes sociais é publicações da betmais é marcando como diz aqui marcando o perfil oficial de, da Mais, que é @betMais, tanto na no twitter quanto no instagram é, então simplesmente é isso faz sua aposta posta lá sua aposta é, no, seus, no seu perfil Dessas duas redes sociais Compartilhando as publicações deles de, Dela, né, da bet mais. É apenas uma publicação de cada um não, Eu não fiz mais do que isso Fiz uma publicação no Twitter E outra no Instagram Colocando lá minha aposta Simplesmente isso Eu tirei um print da minha aposta Uma imagem pequena ali recortada E colhei nessas duas é, redes sociais Marcando eles E eles rapidamente entraram em contato Através do Twitter para colocar essa, esse bônus na minha conta é, você pode, esse, esse bônus, essa freebet está disponível uma vez por semana Ou seja, apenas uma vez por semana Não mais do que isso, você vai poder ganhar essa freebet Um detalhe, é, a publicação e a aposta devem ser feitas no mesmo dia Então evita, por exemplo, ah, apostei hoje e amanhã eu vou publicar a aposta Não, a aposta e publica na mesma hora Aqui diz tem que ser no mesmo dia eu já faço na mesma hora para não esquecer e não ter problema nenhum. Depois que você fazer as suas é, apostas, você vai receber o seu bônus. E aqui mais abaixo você vê tem um rollover para você cumprir para fazer retiradas. É, aqui diz apenas rollover de 3 vezes em aposta com odds de 1.5 ou mais para resgatar os ganhos. Que não diz qual é o período que tem, quanto tempo tem para cumprir o rollover. Talvez não tenha período. Isso tem que entrar em contato com o suporte para saber. Então é assim que consegue essa freebet, esse curto vídeo era para falar sobre isso, principalmente sobre isso. Né? Então é assim que consegue essa freebet, ela como eu disse antes é boa, principalmente para quem já aposta, já aposta aqui na BetMais e havia deixado passar desapercebido assim como eu fiz. Toma um pouco de tempo, mas muito pouco, né? basta fazer duas publicações e pronto, acabou, ganhou 100 reais no máximo aí de freebet. Ah, e na descrição aí, é, se não houver problema com o YouTube, vou deixar aí o meu site. Então, até o próximo vídeo e até mais.